Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é esse conjunto de saia godê. É um godê total com a blusinha cropped, tá? Mas isso daqui não precisa de molde. Esse tecido aqui, ele já vem pra você cortar. É o um corte circular, só que agora não é o um corte circular só da saia godê. É o corte circular para vestido. Meninas, olha que tecido mara. Tem várias estampas e vocês encontram no site da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Eu amei o resultado. Ele é para fazer um vestido. Só que na votação aí de vocês, vocês pediram para mim fazer a blusa com a saia porque vocês iam ter mais opções para usar. Então eu trouxe aqui a blusa com a saia, mas se você não quiser, se você quiser fazer o vestido é só você unir aqui, olha, que ele vai ficar um vestido lindo também. A gente colocou manguinha, mas se você quiser você pode optar por tirar a manga, aí fica a seu critério. E o mais bacana é que não precisa de molde para fazer esse modelo lindo. Então se você quiser aprender como fazer este modelinho aqui, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo e venceu na votação, com este corte aqui circular de vestido, vocês me pediram para fazer a saia e a blusa. Então, a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse tecido é recortar a nossa saia. Então, como ele é muito grande, eu não vou conseguir filmar tudinho aqui o tecido pra vocês. Mas a gente vai recortar, tá vendo a voltinha aqui, olha, esse círculo da saia? A primeira coisa é tirar a saia. Então, você vai recortar aqui, ó, nessa beiradinha, toda a volta da saia godê, retirando ela, mas sem estragar o tecido. Então, entra aqui, ó, entra, deixa eu mostrar aqui, peraí. Entra aqui na lateral com a tesoura e vem cortando pra gente aproveitar todo o tecido, ok? É só ir cortando, então, aí na volta da saia. tá aqui, pessoal, ó, tirei a saia, tá vendo? Eu recortei toda a volta, ficamos com a saia aqui, então. Agora, eu acho mais fácil a gente dobrar ela pra trabalhar, tá? Então, eu vou dobrar aqui certinho a barra pra gente cortar a cintura. Porque como ela é muito grande, fica ruim pra mostrar no vídeo pra vocês. Pra quem já tem prática aí, já tem conhecimento, pode cortar com ela aberta mesmo aí a cintura, Tá? Mas como aqui no vídeo não tem como, tá vendo? Eu mostrar tudo pra vocês ela aberta. Então, eu vou dobrar ela em quatro, ó. Dobrei no meio e agora eu vou dobrar pra cá. Dobrando, ela vai ficar quatro partes. Certo? Ó. Minha saída tá dobradinha. Ó. Eu preciso agora cortar aqui a minha cintura. Se eu dobrei a saia em 4, eu vou pegar o valor da minha cintura, dividir em 4 e colocar ali, certo? Então, a saia tá dobrada em 4, cintura dividido por 4. Eu gravei um vídeo da saia Godet e uma leitora ficou brava, porque, gente, eu não chamo ninguém de gorda, eu não tô aqui pra chamar, pra criticar ninguém. Ela acabou falando que... Eu não entendi direito, porque... É, gente, se, cintura, se você dobra o tecido em quatro, você vai dividir o valor da sua cintura por quatro. Se você colocar no tecido, concordam que vai dar o valor exato? Eu não entendi direito, enfim, né? Tem gente que vem aqui só pra brigar mesmo, então a gente tem que ignorar. Mas, então, dividimos o tecido, dividimos a saia em quatro. Temos quatro partes, certo? Ó, uma, duas, três, quatro. Vamos pegar o valor da cintura e dividir por quatro. Aí, você vai pegar a fita métrica e vai medir em você aonde que você vai querer que essa saia fique. Vocês vão querer ela cintura baixa, cintura alta, no umbigo, sem peito. Vocês vão ver aonde você quer que essa saia fique, tá? Então, você vai medir em você. Coloca aí a fita métrica na circunferência, onde você quer que ela fique. No meu caso aqui, vai ficar na cintura mesmo. A minha cintura é uma cintura de... Eita, que eu tô medido com a fita... Eu tô vendo que a minha cintura tá dando horrores aqui. A fita tá ao contrário, peraí. Então, a minha cintura é uma cintura de 68 centímetros. Então, tem dúvida? Pega a calculadora. 68 dividido por 4, 17. Então, eu vou fazer aqui uma curva de 17 centímetros. Por quê? 17 vezes 4, 68. Não precisa de margem de costura, porque não vai ter costura. É só fazer isso. Eu vou colocar aqui mais ou menos curva só pra ver onde vai dar, ó. 17 vai dar isso, isso daqui, ó. Tá? Então, eu venho aqui com o giz de alfaiate e risco aqui, ó. Se você quiser fazer o raio aqui, calcular o raio pra você fazendo aqui, eu tenho um vídeo no canal onde eu explico, mas eu acho mais fácil você fazer isso, tá? Tá? Dividiu a cintura, coloca a fita meia curvada, ó. E risca. Acho que eu risquei aqui um pouquinho pra cima. Tá? Pronto. Agora, vou vir com a tesoura e vou cortar isso daqui. Pronto, vamos abrir e a nossa cintura já está cortada, tá vendo? Fácil? Conseguiram entender? É simples, não é, meninas? Então, minha cintura já está cortada, a saia praticamente já está finalizada, vai faltar colocar o cos. Como vocês pediram para fazer saia e blusa em vez do vestido, então, a gente precisa colocar um cos. Se fosse vestido, não tinha nem necessidade, era só unir o corpinho aqui, tá? Se você quiser fazer a barra, você pode fazer a barra, esse tecido não precisa fazer a barra, ele não desfia, então, aí fica a seu critério. Aí, pra cortar aqui, o cos, você vai pegar, quanto que tem a nossa cintura? 68 centímetros. Vamos cortar, então, uma tira, eu gosto, quando é tecido assim, é malha, e essas malhas, elas são pesadas, né, elas são bem encorpadas. Então eu prefiro cortar dois centímetros menores para ficar um pouco mais apertadinho na cintura. Então se a minha cintura é de 68, eu vou cortar uma tira de 66 centímetros para colocar. E na hora que eu for colocar, eu dou uma esticadinha no cos. Então olha, a, olha que linda que ficou a saia, olha que linda. E é godê total, ela tem bastante tecido. Olha isso, meninas, linda, né? E tem várias estampas, tá? Então a nossa saia já está praticamente finalizada. Agora, para fazer a blusa, como eu tinha falado pra vocês, né? É... Seguindo a proposta do tecido, que é não utilizar moldes, né? Então, a gente vai fazer com uma blusa que você já tem aí na sua casa. Então, eu vou dar duas opções. Você pode usar uma blusa justinha ou uma blusa mais larguinha. Então, aí, é seu, fica a seu critério. Você vai pegar uma blusa que você fique confortável com ela, tá? Tá? Pega uma blusa aí pra gente usar de molde. É, eu dobrei o tecido, peguei aqui, na verdade, é um vestido, mas eu vou usar ele porque ele fica do jeito que eu gosto no corpo. Dobrei as mangas pra dentro e dobrei a parte das costas. Coloquei na dobra do tecido, vou cortar frente e costas, ok? Então, é só você vir com aqui, ó, e cortar. E agora, essas partes que sobraram, ó, é as partes que a gente vai fazer acabamento, tá? A parte da gola, se você quiser colocar punho na blusa também. Aqui a gente já vai tirar o cos da saia. Vou vir aqui, ó, já vou tirar o meu cos, tá? Eu vou cortar, eu vou fazer a marcação só pra deixar ali, ah, o risco reto. Opa! Essa caneta aqui, você pode riscar que depois ela sai a hora que você molha o tecido. Então, não tem problema. Deixa eu ver quanto que tá dando aqui. Acho que eu vou cortar até aqui, ó. Tá? Eu cortei assim porque eu quero meu cós duplo, certo? Opa. Então é só você cortar aí, ó, que eu vou dobrar no meio ele. E aí, eu dobro ele e ele vai ficar assim. E aí, na hora que eu for colocar na saia, eu dou uma esticadinha, tá? Porque eu quero que ele fique bem firme na cintura, tá, meninas? E aí, a parte do decote da blusa, você também pode cortar uma tira reta pra colocar, tá? Se você quiser colocar punho, você também pode. Então, vamos começar a montar a saia. Então, tá aqui a minha saia, sem o cos, eu não vou fazer barra, e aqui está cortado o meu cos. Eu vou cortar aqui, eu vou passar uma costura aqui, olha, nessa pra emendar o cos e ficar uma coisa só. Então, é só passar uma costura reta. Passou a costura, ele vai ficar desta forma, certo? Vai estar costuradinho e vai ficar assim. Eu vou pegar aqui, vou ver qual que é o lado das costas, vou achar o meio. O meu tá fácil, porque tem um piquezinho. Vou pegar aqui a, aonde ficou a costura e vou encaixar, ó, vou colocar assim, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido e aí eu vou segurando e esticando meu cos e costurando ele em toda a volta da minha saia. É muito simples, meninas, não tem segredo nenhum. Uma coisa bacana que eu podia ter feito, mas não acabei não fazendo, é usar a parte preta pra fazer o cos também fica bem legal, imagina o contraste que ia dar, mas agora já foi, né? Então, a parte da saia é isso. Parte da blusa, você vai vir aqui com a sua blusa e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai passar uma costura pelas laterais e pelos ombros, tá? Passou a costura pelas laterais e pelos ombros, vai vir com a manga, vai fechar a manga aqui também pela lateral. E aí, já vai encaixar a manga aqui na sua blusa, certo? É só você ir colocando e ir encaixando, Aqui na parte de baixo, você pode fazer a barrinha, pode cortar reto que não desfia, não precisa nem passar na máquina se você não quiser, ou pode colocar um punho. Eu vou fazer todas as partes e aí eu vejo, se der pra me colocar punho, eu vou colocar punho, eu falo punho, mas é, é o mesmo processo do cós da saia, tá? Eu corto ele um pouquinho menor pra ficar mais justinho. Se, se o tecido, eu acredito que vai dar, porque aqui eu também vou colocar... E eu gosto de colocar na gola, na, na barrinha da manga e na parte de baixo da blusa, tá? Então, eu vou fazer todas essas partes, eu vou costurar tudo na overlock, mas não tem problema se você não tiver overlock. Você tem a opção de costurar na máquina reta, com o um ponto reto, não vai arrebentar, porque não está super justo esturricado, então, pode costurar... Você pode costurar, se, se você for fazer mais justa a sua blusa, então você pode costurar na máquina reta, usa o ponto zigue-zague, aquela agulha de cabeça dourada e na parte da bobina, em vez de usar linha, você usa o fio de overlock que vai costurar e também não vai arrebentar, tá? Então, agora eu vou pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de falar aqui pra vocês. Então tá aqui, pessoal, olha só, já finalizei a blusa e a saia. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu coloquei, olha, um pedacinho de tecido aqui, como se fosse um punho, tá vendo? Ele fica menorzinho, coloquei aqui nas mangas também e coloquei aqui na parte da gola. Todas essas partes que eu coloquei aqui, eu corto reto mesmo, eu corto um pedaço reto, como a gente fez com o có, sabe? Então, eu corto um pedaço reto e aí eu deixo uns dois centímetros menores e na hora de colocar, eu estico. Dá pra fazer isso porque esse tecido, ele é, tem elasticidade. Então, fica um efeito de punho e eu gosto desse efeito. Mas se você não quiser fazer esse efeito de punho, você pode pegar e dobrar. Você faz ela mais comprida e aí você dobra aí pra dentro pra fazer a sua barrinha da blusa aqui na manga, eu adoro esse efeito de punha, eu acho que assim fica uma roupa mais séria, mas ao mesmo tempo mais espojada, que é o meu estilo né, então eu gosto assim e meninas, o que falar desse conjunto não, é sério ficou muito lindo, eu adorei o resultado, não precisou de molde vocês viram que eu tirei aí a parte da blusa por uma, por uma blusa minha é bem simples fazer, aí você pega uma blusa que você gosta mais, aí uma que fique boa no seu corpo, e você faz aí do jeito que você preferir, tá? É, é bem simples de fazer e eu, eu percebi na internet que muita gente tinha dificuldade de cortar a saia, então eu vim aqui também, além de ensinar a saia, a gente fez um conjunto aí que venceu na votação o conjunto, né? No começo do vídeo vocês conseguem ver melhor, né, no corpo como que fica,